O que são feitiços de amor? Você sabe me responder? Feitiços de amor são manipulativos ou não? Você sabe me dizer como feitiços de amor funcionam? As buscas por feitiços de amor e amarração são constantes, dentro e fora da internet. Mas você sabe me dizer qual é o feitiço de amor mais poderoso que existe? Hoje, nesse vídeo, eu vou contar tudo o que você precisa saber a respeito de feitiços de amor e eu vou te ensinar o feitiço de amor mais poderoso que existe. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade. Então seja muito bem-vindo e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Feitiços de amor são muito procurados, porque tudo que envolve amor é muito poderoso, não só espiritualmente, como fisicamente, isso é comprovado cientificamente que estar amando alguém pode trazer diversos benefícios, tanto quanto malefícios para a saúde. Como, por exemplo, uma pessoa apaixonada, ela vai ter a sua taxa cardíaca reduzida, a coagulação do sangue ela fica mais tranquila, a gente vai ter a diminuição do estresse, de dores corporais, sem contar que pelo nosso corpo inteiro é distribuído diversos hormônios que auxiliam a gente a ficar mais feliz. E para as pessoas que estão sofrendo de amor, esse sofrimento ele pode acabar criando uma conotação psicológica tão forte, levando uma pessoa a ter crises de ansiedade, problemas de depressão e ir para situações mais agressivas, como a tentativa de suicídio. Então a energia do amor ela é muito poderosa, tanto espiritualmente quanto fisicamente e é por isso que as buscas por magias relacionadas a amor elas acabam sendo muito grandes fora e dentro da internet e a gente tem que tomar cuidado aí neste momento porque existem muitas pessoas que acabam se aproveitando da dor e do sofrimento que nós temos quando estamos tristes ou carentes com relação ao amor e levando a nossa vida aí para lugares que não são muito positivos nós, seres humanos, estamos sempre caminhando em direção à realização dos nossos desejos e na busca pelo conforto. E isso faz parte da construção de todo e qualquer ser humano. Sendo assim, quando a gente se depara com o desejo, com a vontade ou com a dor e com o sofrimento, a gente vai buscar a realização ou a cura dessas situações. E é neste momento em que a gente se depara com a necessidade de algo ou de alguém que nos auxilie a realizar aquilo que a gente quer. E é nesse momento, nesse interim, nessas situações, seja da necessidade de realizar ou da necessidade de curar, que vem a necessidade de realizar feitiços e buscar pessoas que tragam amores ou curem a dor do amor. Mas antes da gente continuar com o nosso assunto, se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que rola por aqui, ativa o sininho para receber as notificações e se certificar de que todos os vídeos aqui do canal que tem conteúdos incríveis e que vão auxiliar você a aprender ainda mais dentro do seu caminho mágico, vão chegar na hora certa pra você. Mas o que são feitiços ou sortilégios ou rituais de amor? São técnicas mágicas e espirituais que tem por tentativa gerar amor em outra pessoa, seja utilizando de uma criatura mágica de ervas, de pedras mas sempre na tentativa de gerar num outro indivíduo uma sensação de amor romântico feitiços de amor são manipulativos? eu diria pra você que essa é uma das coisas que me perguntam depois de me pedirem uma receita de feitiço de amor, pra você ver como as pessoas elas são mais preocupadas na ação do que na consequência Na minha opinião, o amor é uma coisa que é construída A gente precisa de anos e anos de envolvimento com uma pessoa para a gente poder conhecer aquela pessoa Entender como ela funciona E perceber se existe um elo Uma conexão real ali entre as duas pessoas A ponto de chamar aquilo de amor, certo? Então, sim, um feitiço de amor, ele é manipulativo mas ele é diferente de uma amarração. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre amarração e eu explico direitinho o que é e como funciona uma amarração. Mas pra gente adiantar um pouco aqui, a amarração ela é uma ritualística, ela é um feitiço, uma magia, em que a gente tem por objetivo prender uma pessoa a alguma coisa. Eu sei que a prerrogativa principal para uma magia de amarração é prender duas pessoas, né? Prender um, um suposto casal, mas a amarração ela não serve só para isso. A gente pode utilizar magias de amarração para prender pessoas a coisas, a lugares, a empregos. A gente pode usar uma amarração, por exemplo, para impedir uma pessoa de vender uma casa, um carro, certo? Então, os feitiços de amarração, eles não são necessariamente feitos para amarrar duas pessoas juntas, tá? Mas qual é a diferença do feitiço feitiço de amarração para o feitiço de amor a amarração não gera amor a amarração prende pessoas a pessoas ou pessoas a coisas o feitiço de amor também não gera amor mas o feitiço de amor gera uma ilusão de amor ele gera um estado ilusório na pessoa enfeitiçada para que aquela pessoa acredite que ela ama alguém eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale, onde eu tenho mais e mais conteúdo diferentes do daqui do canal, que vão auxiliar você ainda mais no seu desenvolvimento mágico, aprendendo coisas novas. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. O amor é um sentimento tão poderoso de cumplicidade de devoção, de parceria, que demora tanto tempo para ser verdadeiramente construído, que nenhum tipo de magia, por mais poderosa que ela seja, seria capaz de gerar amor, de construir amor. A gente tem dentro do mecanismo de um feitiço de amor, a capacidade desse feitiço de criar uma ilusão. Então, eu pego um indivíduo e eu jogo uma ilusão em volta dele, para que ele projete o que ele sonha, ser amor numa outra pessoa e tem técnicas tão mais profundas disso que essa pessoa enfeitiçada ela acaba até vendo na outra pessoa características físicas e, e de personalidade que não existem na outra pessoa existem na cabeça dela porque é o amor que ela gostaria de viver que, que está projetado numa outra pessoa então feitiços de amor também não geram amor o sentimento de amor ele tem que ser criado naturalmente é uma coisa que acontece ninguém tem controle uma magia não tem esse poder porque ele demora para ser construído então um feitiço de amor nada mais nada menos que é uma magia de ilusão aonde você tira do indivíduo aquilo que ele gostaria de viver de sentir e projeta em uma outra pessoa numa âncora certo então qual é o feitiço mais poderoso que existe bom segura um pouco aí vamos continuar esse raciocínio comigo nós vivemos em um mundo de plástico aonde as mídias sociais se tornaram grandes vitrines do que é ou não é bonito que geram e desencadeiam dia após dia no indivíduo uma insatisfação para com ele mesmo e distancia muitas das vezes o que nós somos da realidade o que nós somos de nós mesmos a ponto da gente ter que viver em função de mostrar para os outros o que está em comum no universo, uma suposta beleza, sabe? Parece que para você amar e ser amado, você precisa estar dentro de um padrão, um padrão que foi criado para na verdade não existir, um padrão inalcançável que fortalece ainda mais essa nossa insatisfação e essa necessidade de, de trazer coisas para o nosso cotidiano, nos afastando de nós mesmos, nos afastando da nossa verdadeira essência. Quando a gente acaba esquecendo, quem nós somos, passamos a aceitar do outro migalhas de amor. Migalhas de pertencimento, migalhas de afeto, e isso vai fragilizando cada vez mais e tornando a gente cada dia mais carente. Aí a gente começa a achar que para conseguir ser amado a gente precisa estar inserido dentro de um padrão de uma realidade que não é nossa, e a gente se esquece que existe um magnetismo natural em todas as pessoas que na verdade o que atrai nós uns aos outros é o magnetismo de quem nós somos, um poder interno inerente, único em cada ser humano. Essa energia magnética que a gente sente vindo do outro e que nos atrai, a gente pode chamar de tesão, a gente pode chamar de atração a gente pode chamar de beleza, mas na verdade, ela tá fora de qualquer padrão, porque ela é única, e ela vem do que o ser humano é, do que aquela outra pessoa é, e quanto mais aquela outra pessoa se conhece, mais essa forma magnética que que atrai, né, e que através dela é possível criar pontes, é possível dali surgir um amor de verdade, se forma. Mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. A partir de agora, você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, onde eu consigo ver você com a maior facilidade nas lives que a gente tem aqui, Toda semana, a gente tem live de tarô, a gente tem live com convidados. E quando você coloca a sua pergunta lá, tendo selo de membro, eu consigo ver você destacado e responder você na frente dos demais. Ou então, participar do nosso grupo secreto, onde a gente tem vivências mágicas, a gente conversa e estuda sobre magia juntos, certo? Então, eu tô convidando você, neste momento, para fazer parte da Revoada Rouxinol Aqui embaixo, do lado do botão inscreva, você tem o botão seja membro. E se você estiver acessando pelo celular, é só abrir a descrição do vídeo, que vai ter um link para você poder acessar, caso você queira fazer parte da nossa revoada, certo? Então, qual é o feitiço de amor mais poderoso do mundo? É o amor próprio vindo do autoconhecimento. Quando a gente tem um trabalho de se conhecer, e quando a gente começa a se aproximar mais de quem nós somos, e nós começamos a perceber as nuances de quem nós somos, e a imensidão do que a gente tem para oferecer para o mundo, a gente começa a criar mudanças, dentro e fora da nossa realidade. A gente começa a impor a nossa beleza e a nossa verdade para o mundo, e aumentar o nosso magnetismo, aumentar a nossa atração, aumentar o nosso poder de chamar a atenção da outras pessoas a ponto delas encontrarem algo de interessante que combina com quem elas são e aí ter pontes verdadeiras que são capazes de se tornar amor que são capazes de conectar de verdade as pessoas e o melhor de tudo nisso é que quando você trabalha o seu autoconhecimento esse amor próprio sai para fora você consegue sendo você afastar as energias negativas que estão ao redor diminuir a sensação de tristeza e mandar embora de vez aquelas pessoas que estão dispostas a te diminuir ou te dar migalhas de amor. Os interesseiros, os urubus que estão em volta da gente, automaticamente são mandados embora. Porque a gente começa a vibrar numa energia diferente e a gente para de olhar a migalha e começa a olhar a maçã de ouro e falar eu mereço essa maçã. Então, todas as coisas mudam. Então, o verdadeiro feitiço de amor não é uma vela acesa, não é um grande ritual, é um trabalho consigo mesmo, a ponto de conseguir colocar para fora, tim-tim por tim-tim, de quem você é. Esse é o feitiço mais poderoso de amor do mundo. Nada, nada substitui este poder que vem de dentro para fora. Talvez você tenha chego a este vídeo porque você quer conquistar uma pessoa que não te dá bola. Talvez você tenha chegado nesse vídeo porque você está sofrendo porque perdeu alguém. Talvez você tenha chego aqui porque você tá tentando conquistar a pessoa que você está apaixonada. Talvez você tenha chegado aqui porque você está tentando esquecer ou superar alguém que te magoou muito. Talvez você tenha chegado aqui por acaso ou porque você é uma pessoa curiosa. E eu acho que todos esses motivos, eles estão dentro do mesmo saco de motivos. Que é o saco da transformação e do autoconhecimento. É, eu sei que é muito difícil falar para você que está sofrendo ou deixar de sofrer. Ou falar pra você que está gostando de alguém que é uma bobagem. Fazer feitiços e sortilégios de amor para que essa pessoa se apaixone por você. Mas eu espero que você tenha compreendido a verdadeira mensagem por detrás desse vídeo que fala sobre a transformação de quem você é para uma versão melhorada onde você consegue compreender quem você é e o que você realmente merece. E a partir desse momento, quando você traz para fora a sua, ver sua verdadeira versão, uma versão melhorada de você, aonde você exprime de verdade o que você pensa, o que você sente e o que você é, você passa a atrair para perto de você pessoas que vibram na mesma frequência. Pessoas que estão dispostas a te dar a mão. E aí, pro futuro, talvez serem os amores das suas vidas. Então... A mensagem desse vídeo fala exatamente sobre isso, que o verdadeiro e mais poderoso feitiço de amor está dentro de você. E esse amor ele só vai sair para fora quando você entender que você não precisa da metade de uma laranja, porque você é uma laranja inteira. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo amor e carinho do mundo em te responder. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.